Boa noite, galerinha. Vamos pra casa. Eu percebi que geralmente quando eu falo assim, vamos pra casa porque é sexta-feira. E é um código, né? Vai Zigue-zague Opa Chatinho o trânsito hoje Na passada aqui, pai Porra eu Tô indo muito devagar, tô me atrasando Deixa eu Botar a adrenalina aqui no sangue pra Acordar fica mais, mais maleável Pronto, vamos esticar aqui A gente correndo, a gente melhor Eu não cego ali na frente, Oi, cara cheio de quebra de asa, Oi, não dá pra eu ir na dele não, mas possui aqui, e vamos nos encontrar aqui. Dele? Aí, indo da Braus. Ah, tá brincando? Não tá vendo na sinaleira, né? Por que você faz isso? De manhã a gente... Hoje eu já rodei pra caralho, véio. De manhã eu fui no Pau da Lima. Já saí de plataforma, né? Fui no Pau da Lima. Troquei o manicoto de embreagem. É, todo mundo passando, e né? o ficando. Tá brincando? Vamos pra cá. Hahaha, <risos> todo mundo tá aqui ainda. Hahaha, <risos> Ai, eu vou contar pro meu pai. Sim, voltando, voltou. Eu já ordenei pra caralho hoje. De manhã fui trocar o um manicurto da. da Lander. Não abriu aí que aconteceu. É Bota com o neutro, pronto. Então, que aconteceu? Fui trocar o manicoto. Porque ontem, quando eu fui soltar esse retrovisor aqui. Ele tava tanto tempo preso que ele congelou a rosca aqui, sei lá o que foi que houve. Enferrujou, não sei, tava travado. E daí fui afogar, quebrei. Quebrei essa porra aqui. É pronto. É quando eu olhei o de cá. Mas o problema também é no de cá. O daqui, ele tá aluído. E o que segura o de cá é um pino que tem aqui. Tá vendo aqui um furinho? Tem um pino que passa aqui. Pronto. É o que segura esse retrovisor. E ele tá rachado. Então o que aconteceu? Se eu quiser... Vem um motão aqui do meu lado Se eu quiser trocar essa porra aqui Vou ter que trocar também o um burrinho de freio Tô fudido 157 reais O daqui foi 18 E o retrovisor novo já chegou E aí, o que é que eu faço? Furo também o um parafuso do outro Ou troco o burrinho de freio Eu vou furar o parafuso É o jeito Vou gastar 157 reais enquanto posso só fazer um furo. Mas é. Mas eu não sei se a, o, a rosca do outro vai segurar. Vamos ver, né? Tomara que segure. É legal. Well. Lado. Sim, é, essa foi a primeira parte da, da, da viagem, né? Paulo da linha, de manhã cedo. 8 horas da manhã eu tava lá. Troquei o um manicoto. Aí voltei para a plataforma. Aí eu lembrei que eu não consegui tirar o retrovisor. O retrovisor estava preso ainda no pedaço do manicoto danificado. Que eu creio que não vai sair. O que aconteceu? Por sorte eu tinha lá o retrovisor da. Na XTZ, que ainda tá lá. Aqui eu retrovisor o XTZ e botei nessa. E aí vim trabalhar, ou seja, Pituba. Daí no trabalho, lembrei que hoje a gente tinha agendado com, com um amigo, o Maurício Martins. Pra gente ir na sede das Buquiranas fazer o cadastro dele. Ou seja... Vou até o Rio Vermelho, encontro com o Maurício, de lá a gente vai pro Campo Grande. Aí a gente foi lá no Campo Grande, fez o que tinha que fazer, aí volta pro Rio Vermelho, pego a moto e volta para... Para Pituba. agora é o caminho de volta, né? O último percurso que é pituba a plataforma. Depois eu vou medir quantos quilômetros eu rodei hoje, mas por baixo aí deve ter feito em 100. Velho. Não é lá muito não, mas é acima do mil convencional. uma cidade bem livre tá, tá solta dunster já te vi viu eita eita eita eita eu não lembro muito bem de <risos> que foi que eu vi que tinha um projeto com os veículos com cargas eletromagnéticas Bom, isso é projeto empírico, né? é só teoria. Com... Bom, para simplificar ficaria assim. Tipo, sabe um ímã quando você coloca perto do outro, do mesmo polo? Eles se afastam. Seria assim com os carros. Um carro ia repelir o outro, logo não iriam bater. O problema é se desse algum curto-circuito, inverter essa polaridade, né? Vai é começar assim, um atrai o outro. Aí é essa desgraça. Tá é quase pronto aqui já. Não tá bem, viu, nega Podia trocar essa viseira, não dá pra ver nada Quer dizer, dá pra ver, né Mas tá uma merda, véio. tá uma merda Parece que tá, tá nublado muito velha, suja, arriscada, hora de trocar. Sim rapaz, e, e, é, voltando a, a, a, as peças, o retravesor já fui buscar a Receita Federal me tarifou. Aí quando eu fui lá e reclamei com a menina, ela, ela só você pode entrar com recurso, mas de antemão eu vou lhe avisando que encomenda encomenda de pessoa física, não, é de pessoa jurídica para física. Então nesses casos, geralmente, a S federal faz um reajuste mínimo e leva um mês. Porra. Ó, véio. Isso vai demorar para baixar centavo. Pra baixar pouca coisa, assim, coisa de 10 reais, 15. Sabe paguei, paguei! Vou Botar a porra do meu retrovisor Fico alegre e satisfeito Chegou também ontem as chaves da Yamaha A película camaleão pro farol E um óculos Comprei um óculos de sol Vou foder com... Lente... acho que chama de lente polarizada Esqueci agora como é que chama, exatamente. Eu tenho um óculos desse que eu comprei na, na Chili Beans. Ou foi na Triton, não lembro. Acho que foi na Triton. Com essa lente, o óculos saiu por... acho que foi 220 reais. Esse eu paguei 15 pontos. Com a mesma lente. Foda, hein? Se coisa. Vai ser, fica na sua na sua porra. Aí por causa de ter recebido essas, ter pego o retrovisor que eu quebrei a porra aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Porra. O cara da 300 que deram nada a ver com isso. E eu tô ao lado dele. E aí, vou pegar a BR. Vou ficar a BR. Vou pegar a BR. Tá falando em pegar a BR, velho. Tem, tem radar novo. Vou até ver lá pro pessoal da, da Cofiv, que é o setor do Ibametrico que faz a fiscalização de balança, radar, chitor, porra toda. Se esses radares daqui já estão aferidos. Se já estão lá piando pra valer. t t t t moto grande no pedaço tem que lá não passou ainda Mas é diferente isso aqui, rapaz. Nada, por causa da obra aqui, né? A obra do metrô. Ficando bom. Ó, oh, chupa cá pra... ...potentinha. Não brilhou, tá lindo. E aí, vocês dois? Quero, eu não tenho nada a ver com vocês dois. Já tá ao meu lado. Tá bom, esse mal tá aqui. Eu não sei por que não finaliza essa pista aqui do lado de cá. Não sei se realmente não é pista. Não sei. Bogueirão, hum, velho. Porra. queridos, eu vou encerrar por aqui porque daqui pra frente você já conhece o caminho, é bem tranquilo ou não né porque o público se renova mas eu posso interromper esse vídeo aqui e fazer outro ok então boa noite pra vocês é, vamos segurar aqui, peraí, vamos ver, vamos ver ah, todo lindo e até nosso próximo vídeo, ok beijo, beijo, beijo, tchau, tchau Corre pivinho, corre pivinho, corre pivinho